cara ficar usando minigun. É 1.703. Caralho. Quase uma meia agora. Tá maluco. Várias lapas de corrompida. Ah, esse aqui é o começo do jogo, não? Ali embaixo era onde... Peraí. Que isso? A perfeitinha do falenzão? Cara, eu vou mamar, eu vou mamar. Eu adoraria sair daqui! Espera, a câmera desse jogo, às vezes, é tão ruim. A câmera desse jogo, às vezes, é tão ruim. Eu tava tentando muito sair daqui, muito. Vamos nessa. Puta que pariu. Eu tenho que vir lá de trás, velho. Mas pelo menos eu abri o portão. Essa era a primeira aposta ainda. Ah, tá. Eu falo, caralho, botaram quantos? Três horas sem morrer? Porra? Fazer uma parte inteira sem morrer no jogo. Tá maluco. O hitbox é bom. Lembrando que o hit. Ei! Tá. Beleza. Se eu cair Não foi Agora Você meteu um deb Seu merda, você fez um deb na minha frente Para de fazer o deb, porra tinha ficado preso em mim ah os sacudos não esses sacudos são muito são muito chatos Molotov demorado, deve ser isso que eles tacam. Ok. Depois eu desço pra ver. Que eu não tô com a melhora. Aqui é o cara, o velhinho. O velhinho que sempre. Mano, eu usava essa arma aqui pra farmar pra caralho. O velho já tá morto no sonho! Nem fudendo. É o... É o salamanca... Como é que é o nome? Não é tuco salamanca. É o... Enfim, vocês sabem do que eu tô falando. <risos> Hector, isso. Agora eu sei como o Gus... O Gus Fring se sentiu, mano. O que que isso fez? Gaino uma arma? Acho que aumentou o olhinho, né? Ganhei disponibilidade. De Martelo explosivo? Caralho, eu ganhei mesmo. Foi por causa desse sangue aí? Ou eu peguei uma arma no, no chão? Eu nem vi minha arma, eu nem vi o bagulho. Nem fudendo. Por que, que tampa o boneco, mano? Se não tampasse é o rosto dele. aqui. Três sacudos. Nossa, <risos> tem sacudo pra do que lado. Nossa, parça. Vem. Um de cada vez. Deixa eu entender. Que isso, mano? Você virou... Você virou bundinha pra mim? Você tá maluco? É <risos> Mano, furebinha da Se liga, se liga. Furebinho, não sei se vocês estão vendo Bem pequenininho Ei Parou, parou, parou Vem. Ah, eles não são tão fortes assim Dá pra peitar, dá pra peitar É só não ser combado É que tem vários, né Eles são bem rápidos Ô louco, não posso nem apreciar a vista Mano, que ridículo, sério Os caras não têm o menor respeito Você mexeu com o cara errado, brother você mexeu com o cara errado? Que isso? É os três mosqueteiros, mano? Que... Aleluia! Por que, que o tiro dele passe o meu não? Ele meteu um Obliac Ah, Old Blood na real O cara vai me insolar só na pistolinha Mano, que serão É a situação para mim. Tomando vários de graça. Que que é isso aqui? Pera aí. Alguma coisa por aqui deve ser atalho. Eu não sei se... Eu vim daqui ou eu vim de lá? Não, eu vim de lá e eu atravessei pra cá. Isso aqui tem cara de atalho. Ei. Tem um cara ali, hein? Acabei de jogar a sessão mais incrível de Ordem Paranormal. Tamo Obrigado junto. Obrigado por ter criado esse universo maravilhoso. Nada, pô. É um ano pensativo, é? Você quer conversar? Você é um sanidade, não é? ter feito né? This is the hunter's nightmare, where hunters end up, when drunk, with blood. You've seen them before. Aimless wandering, hunters slavering like beasts. This is what the poor fools have to look forward to. So, don't be brash. Turn back before it's too late. Unless you've something of an interest in nightmares. it should be. Hunt your beasts and think no more on the secrets of the night. Acabei de That is the very, very best hunt I can man. do. Aliás, feliz Just don't let para the me blood intoxicate you. you. Pera, esse é o começo? Nice! Acabei de morrer em uma sessão de ordem paranormal. O que agora? Se eu... Oh, yes, você senta um segredo dentro, como se o espírito de um pesquisador tão inquisitivo fosse... Segredo, especialmente quando... Beware, Especially. Robin Hood é, filha da puta! Caralho! No meu olho, Mano, maior arma foda que ele tem, lâmina de arco, caralho zica é essa, ele era motivo de escárnio por sua escolha de arma, quem ousaria enfrentar as feras com de um mero arco. Mano, será que eu consigo pegar esse arco para mim? Acabei de chorar em uma sessão de ordem paranormal. Oh! Caralho! Acabei de solar o mestre em uma sessão de ordem paranormal. Estável. Acabou de ordem Os caras muito putos porque eu matei um NPC. De ser paranormal de ordem paranormal, Por que você fez isso? Porque eu quis. E agora tem Acabei um arco de foda de ordem que você paranormal. não tem. Porque você não fez isso. De matar todo mundo da sessão de ordem paranormal. Fim da história. Seria legal. Oi, olha esse arco na moral. diminuir os SFX nas configs, já que agora tem hosts muito boas. Como é que eu uso? Vai porra? Mano! Ah, eu gasto bala! Puta que pariu! Eu achei que era de graça. Ele te dava no final da quest? <risos> Bom, parece que eu cheguei no final da quest então. Acabei de ser mamado em uma sessão de Ordem Paranormal. Acabei de gravar um tpk de uma sessão de Ordem Paranormal. Eu sou Ordem Paranormal. Acabei de ordenar uma jogada de para a sessão. Vambora. Como eu queria ser rico 4. É Acabei de mamar todos os players numa sessão de ordem paranormal. Mano, agora? Eu vou por onde? MFW chat faz uma piada previsível e não cala a boca. Sobre por 10 minutos no AI. Pra cá, não, mal, pra cá. Mal, não. Sessão de ouro em paranormal. Deve ser pra cá. Você é o óbvio, Acho que era só pra abrir o atalho. Esses bichos são mais feios do que eles são fortes. Lindas flores. Que bonitinho. Ele tá brincando, se divertindo. Infelizmente, eu estou jogando com o Eustácio. Ei, peraí. Esse é realmente, mano, o, o Souls-like que mais tem cachorro, né? Todo lugar desse jogo é só cachorro, cachorro, cachorro, cachorro pra tudo que é lado, mano. Era, era o jogo perfeito pra fazer o Eustace.